Tá, tá. Mas eu queria saber, por exemplo, hoje na NBA, eu acompanho muito a NBA, acho que é a galera que acompanha a NBA, né? Estamos é, vendo os fenômenos aí, o MVP foi o nariz vermelho lá. Nicole Jokic, Nicole Jokic então, que Sérvio. Joga muito. Muito bom. E, e o Dom é. Tite, que tá comendo a bola O também. tesouro. O tesouro. Hum. O, o curtindo a vida doidado, ele é meio curtindo a vida do idado, Ele é o colírio né? da capricho. <risos> <Sabe> <risos> que é o colírio <risos> da capricho. Luca Dontes, coloca aí, Luca Dontes. É, é, é o padrão é, é. de Back capa de da colina Capricho Capricha em 96. É verdade. Era aquilo lá, é o Luca Dontes. No, no jogo 2, acho que foi que ele tomou um arranhão, né? É, um aí jogo... Ele ficou até feliz, porque ele falou, agora eu pareço o Bad Boy, Sim, né? Sim, tem uma é cicatriz. Muito... É, é muito... porque ele é muito fofinho. Ele é todo né? bonitinho. Ele é lasanhudo, adora lasanha. É, é. é muito talentoso, é, é maravilhoso. É, ele é todo Você bola, acompanhar mais basquete, veja um pouco desse cara jogando. É ver, eu vou ver. Não, é ele é muito. Não, é o é, colírio é, é da Capricho. Galã. É todo Backstreet Boys. É o tesouro. É, é isso, é, é é. Esloveno. <risos> é. E joga brilhante Nossa senhora. Não é mesmo? Ele, ele é puro não, talento. Não tem cara, não. Nossa mas, senhora. Mas olha, ele, então, ele tem só 23 anos de idade. Ah, moleque, meu. Ele tá só no Porra. quarto ano dele na NBA, mas Ixi. antes ele já estreou com 16 no Real Madrid. Sim. Ele já era profissional há muito tempo na Europa, no, no principal NBA. time da Europa. Pum, Foi vice-campeão é. agora da Euroliga. Então ele já é um um jovem veterano sim, sim na é. NBA só sim. que o norte americano tem até hoje o norte americano tem aquele preconceito Total. em relação ao cara por mais brilhante que ele seja, que e corre. os vídeos indicam isso, um cara que não jogou na universidade dele, não jogou no high school, se o que cara faz não é todo... americano. É. Então, até ele finalmente chegar à NBA e se consolidar, sentir aquela coisa: mas será que esse cara é realmente o que ele é, no... o que ele apresenta no Real Madrid? E ele cala essas críticas. E é, ele fica pra galera, Eu Não, adoro. E ele, ele... Joga bola e dá caralho. Imagina Brasil. que ele, com 18 anos, ele foi MVP da Liga CB, que nós falamos aqui que é a melhor liga uhum. regional do mundo depois Sim. da NBA. Sim. Ele foi MVP da Euroliga que é o segundo melhor campeonato do mundo porque a Euroliga são, é a Champions, é a Champions do League futebol Champions, Champions do League do basquete uhum. ele foi MVP da Euroliga MVP das finais da Euroliga campeão com o Real Madrid com 18 anos uhum. o Real Madrid é um time tá que ele que monta baio. no futebol no basquete, em qualquer coisa, ele monta time pra ganhar então ele não, quer, ele não tá preocupado em desenvolver jogadores ele com 18 anos foi lá e fez tudo isso, então pra gente que acompanha de longe era uma escolha certa de, primeiro, de primeiro, eh, primeira escolha do draft mas o americano não o, o time do Phoenix foi lá e escolheu um cara que era do Arizona. Não, pivozão. Que é, que é um bom jogador. Não, não sei tirar, mas assim, não dá pra comparar. Nem o, o segundo era o, foi o. Bagley. Bagley que é. também foi um é, flop. flop, é. né? flop e, total. E, e aí teve o Trey Young, que é da mesma, da mesma classe, mas foi depois dele. Mas o, o, o Donte ele era uma escolha, assim, certa, primeiro, esse cara vai ser craque. Mas o americano, ele falou, não, imagina. Até hoje tem isso, mesmo com todo Até acompanhamento, hoje? tem isso de... Num, uh, num, não é americano. É não americano, então a gente não vai dar toda a atenção Vamos devida. Dar um Mas, a moral, a aquela moral. Não vai dar aquela moral. moral, o cara vai ter que provar aqui, entendeu? É. Até hoje tem isso, imagine antes. Anos 80, anos é. 90. E ele, entrar, e ele não entra no estereótipo que o americano gosta, que é o cara atlético, que salta, é. que vai dar uma enterrada e vai dar. Não, totalmente. Macho contrário. alfa. Não, né? ele, ele é, é fofinho. Muito... Ele, ele é, é fofinho. Mas ele é forte, viu? Não. É. Paquito não, Paquito é outro padrão. É outro padrão? É outro padrão. Ele que seria. Ele pa... que tem um coque. <risos> <risos> tem que ser meio metrosexual. <risos> <risos> ele, tem <que> um <risos> um <risos> ele não é isso. É ele, é ele é colírio da capricha. Ele é colírio da capricha. Mas olha, ele é forte. Sim, ele, é. Ele não só o estilo técnico dele, mas ele invade, garrafão, ele bate. Ele... Ah, mas não é. acho ele trincadão igual Não, não, não, é trincado, não é trincado, mas ele, falou, ele é resistente. É ele falou, é e, ele, e ele aguenta a é pancada. Ele aguenta a é. pancada, não foge. É. Não é aquele cara que toma um e não vai... Não, ele vai enfrentar. Vai. Mas porque é. o time dele, eu desculpa, o time dele é ruim, hein? Mas chegou na final de conferência, o Dallas. Ele chegou, né? Dallas, não, não Mavericks. É. Dallas, Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Nós estamos apresentando para você, quem é Obrigado. NBA. Boa, boa. O Mas... seu...